Eu quero que o Brasil perca. É, ganha. Vamos ter mais forte o <risos> Saindo. Mas não vai, não, vai, não vai ser. Você tá todo mundo vai, assim, indeciso, né? não, eu, tô, eu, tô... eu, eu tô tô vendo? Vendo? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Dois <risos> com o o Brasil, o também. É, lá, esquerdo. e minutos nas duas paralisações. Vamos ver como é que vai se comportar claro, o Foi, claro, claro, claro, agora foi, ó. É lateral pra Bélgica. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. <risos> Nenhuma no time claro. do vai Não tem mais aquele Não Tem que não. que bora, não. bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, que é. bora, bora, Eita, banheiro, é. na não é. nada isso aí. É porque, porque tá mulher. É a É a mulher. É aqui É a mulher. É a mulher. É a mulher. É a mulher. É a mulher. É a É a mulher. É a mulher. É a mulher. É a É É Fez abertura, as corra corra, as tá corra, a abertura, corre nas costas, puxou a cintura. Agora com <risos> dobro. Agora por agora por dobro. Dobro. É, o Se dobro, Dois a marcação. O dobro da pé. Fernandinho, Segura, segura, é agora. Se não for agora, nego. Isso. Tá bom, Pelo menos o pênalti, né, mano? Toca, 39, beleza. cara. Um jogo dramático no final. o Brasil. que E oportunidade. Passar na Vamos voltar para casa. A pressão já está muito grande. Já deu uma melhorada na organização. Só tem um pouquinho de tranquilidade. Alex. Que é bom, ah. que é bom, a questão que é o tempo. É é é. É o tempo é um o vamos para 40 minutos. Vamos tranquilo. uma Aperta que ele confessa. Aperta que ele confessa. Bora, bora, bora. e Só está Camisa número do Tilemans. aí o do Tilemans. aí, negãozinho. Gostou da É um ótimo jogador. Mas o a marcação, a única bola que ele conseguiu fazer foi o contra o resto das de bola que o Miranda foi o o o e vem na bunda disso E não é mais nada. Ele não foi sozinho. Vá também. Tá o rindo festa. Vem, e Aí a mudança. Não dá nada de novo. Voltou no Alisson Chutou, chutou para frente. Tem briga, tem briga. Mas sair, vai leva. Não chega o Neymar. Os Dalmas bateram na frente de qualquer maneira. Miranda. Vamos no corpo. O seguir. Thiago Silva, começando. Fernando com Fábio. 41 para 42. Vamos ver quanto tempo ele vai. Bora, bora. Agora vai. Todos. Agora vai. Vamos nas costas. E a meta que é bom, Raul. Aqui começou. Oh, Fez a invenção. Continho. Marcelo, aberto na esquerda. Bora, Luiz. Bora, bora, bora! Eita, agora olha só. o primeiro Agora Agora, agora, agora! vai, agora vai! Vocês não podem querer ninguém, não. Vocês Posso decidir? É um terceiro que não pra ah, botar de cabeça. Não, vida, Olha, -a boda, Eric, não, é? uh. não, não, Carababa O jogador inteligente, qualquer coisa vale. Ele não deixou sem Se na Ele não tem problema de lá ele cobrar. Na hora do Zacás, vai derrubar o Rodrigo. Só isso, seu juiz! Só isso, seu juiz, só 20 minutos. Okay. <risos> bora levar, bora levar, bora levar! O Brasil vai ganhar, ele vai virar agora. Ele vai fazer! Vai fazer! Agora vai fazer! Bora! Bora, bora, levar. <risos> Zico, <risos> o, de merda. Agora vai, ligado, agora vai, agora vai, viu? Agora vai, viu? Agora segurou, segurou, segurou! Bora, bora, segura! Que rase, quebr, é, quebr, não! Quebra, cara Quebra! Quebra! Quebra! Quebra! Quebra! Vamos, Vamos, nós chegamos a 44 minutos no segundo tempo. Prender. Acho que eles. Ad... Eu quero fazer eles pegar o que é que a não, não vai dar, não. Não, não, não vai, é vai dar, não. Um jogo. O, o tá Ele é não vai atacar. e fizeram Ele não vai agora. frente, é mirando, tempo tá de cabeça. Cai galera, Cabeça de merda, <risos> sei. <seca. risos> bora, bora, bora, bora, bora, Bora, Bora, vai, bora, bora. Vai, bora, bora. Vai, bora, Bora, Olha aí! Vai, Olha aí, caguei! Porra! Tá uh, tá tá Cabeça do pé! Tem cinco minutos de agulha! foi nada, Sim, não, não. o pênalti, tá. ah, oh, que é pênalti. pênalti, é pênalti, olha, checando o pênalti, pênalti, pênalti, pênalti, chegou o pênalti dele, vai, né? ah. foi nada, foi, nada, foi, nada, não, foi, nada, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, eu Vai ver. Vai ver. Eu deu, no foi. Nada. Foi, Pedro. ar. só que encostei, é futebol é de contato. É. É. é sim, a rachado do Na o é que eu na É nada. Cinco minutos. Eu cheguei com as costelas aqui. que Cinco minutos de Eu. Tá um grande time. Tá Vai ligar, vai aqui atrás. É uma proposta que você que lá na frente. Tem time brasileiro. Não, fica assim, treinando. de frente. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá cara? Tá ah, trem, caralho fica perto do meu É isso que eu quero. Aqui é pra chega. O juiz da falta ele de porque conseguiu a falta. Pode ter sido decisiva mesmo no jogo. Temos três minutos a serem jogados. Tem Olha. gente já chorando nesse meio de mundo aí. é, é. não Segura! Tá que merda foi essa? Que merda foi aquela, orientação do Tite. orientação do Tite não foi a outros. O mandando o Douglas ficar no o E o Jorge acabou do Brasil agora é agora, é agora, é agora. Não é o não é Não o outro Não é Não dá a é Abre o nas É só marcar. Vai, vai, se a ver, a trivel, trivel. vai. na mão dele. Vai, vai. Isso. Visual. Vai, vai. Vai, vai. Vai Vai. vai. Oh, vai. Oh, oh, vai. Agora, ah. agora ah. vai. Vai, vai. A baixou. Agora correu aí. Ah. Agora vai. Agora vai. E Ei, negado, agora sai. Não, não, não, ok, agora sai! Eita, eita! Chega atrasado. Perdeu outro gol. <falando do literatura> normalmente são truca semente pra você não tem só o cabelo. tá aqui o o é Desgraça! Eu assim, acabou começar aí, você você vai na rio, vai ali, ó! Vê Vê Mais quatro! Ah, tá, tá. Foi uh! Mais quatro minutos! Não! Acabou! acabou, acabou. É um chutão um, um, um, um o Obrigado por ser uma merda aqui no Brasil e aí volta. Tá né? Obrigado a As de não aconteceu. Obrigado por fazer o Brasil uma merda aí tudo, e tudo. Obrigado. Flagar, um não, não, não, não, não o Brasil é, Tem que transformar em fora, nosso time na foto! vai mas, depois, mas, É fogo, né? Lógico que do. Deus. É de é é é O pessoal vai botar de bosta posto Brasil. <risos> Agora só quero ver, sabe o quê? É os aeroportos aí, ó, da Rússia, tudo congestionado. Os voos foram O Brasil tá voltado <risos> <Essa risos> a casa. Essa copa da França, ele quer apostar com <risos> ele. é que é trem é esse, né? <risos> do esporte. Eu, bem bem bem. É, sabe, <risos> eu já comi, né? Mas não veio, eu vou pagar meu Eu dele. também tô, nele ah, tá ajudando. Vai! Bora Neymar, cai no chão, Aproveita, te abraço. Ai, de a lateral. Vai de novo. amor. Olha aqui, olha!